Fernando, fazer o que agora, hein? Hoje a gente vai treinar um pouco aqui o para a gente poder esquemas, pra for fazer os esquemas para fazer busca de lendas e a gente poder estar mais preparado, né? Vamos lá! Chegamos aqui ao local, aqui na Via Expressa, no Eco Park. Já dá para fazer em busca de lendas naquela casinha ali. local errado Vamos lá né Esse é o local, Galera chegamos agora aqui no paintball O AMG Paintball aqui na Via Expressa e vamos lá, chegando pessoal daqui a pouco Aqui é o local Os treinos, os tiros Vamos lá para o pro campo de guerra Tá vindo aí ainda. Que brother. E aí, galera? E aí? Hoje vai ser massa, velho. Hoje só vai ser tiro. E também aprender um pouco, né? É, se não três. armar aí melhor. E aperta no gostei aí, galera. E se inscreve, se inscreve. Ativa o sininho aí de notificação pra ficar por dentro de tudo. E é nóis, beleza? Isso quer com pai dele. Tá ficando <risos> <risos> <risos> o Victor. Cadê ele? aí pro Vinícius? Tá vindo lá com pai dele. Passa lá. Tá. Tá. Tá. É. Aperta tá aí, tá aí a faculdade. Tem não tem problema, não, pô. Foi é, dessa véio. vez, galera, mas rapaz. Quem foi que ganhou? Time azul. Time azul, é. Time um, azul um. Infelizmente ganharam. Ganharam um. por um só, só por, um. por um. tem aí. Porque se eu tivesse, tá ligado, né? Ô? Oh. Sim, vamos meter. Dá uma agora. pausa aí. Vamos marcar outro dia, por depois. E pô? E aí, Fernando? Tá aqui. É, aqui. É, foi, é. a vermelhinho, né? Tá. Tá hum. é, é, é, vermelhinho. Pra... É? Só um pouquinho. Um pouquinho. É. Tá ter é like é né? a galera aí, a galera do mal. A galera da bala. Só os registros, né? Olha só os registros. É olha, olha o meu, a minha. A minha. olha o meu. Olha o meu aqui, ó. olha. graças a Deus. Olha. Eita, poxa. <risos> cadê, cadê o rosto? É, eu acho que o Corel é como a galera que filmar, né, acho que filmou, pô. Tá filmando a câmera. É eu quero, venho, eu quero Galera, fim de jogo Foi top Recomendo aí quem quer praticar aí o É Muito bom Colocar é o o local é excelente Esse aqui, ó Caralho expressa Espora bora.